Fala, oi pessoal, tudo bem? Não, não precisa não! Vai tomando aqui! Lá. Tudo eu bem? O que é que você vai fazer hoje? Vai falar, e hoje eu vou fazer E a tá, eu... Aniversário de quem? De Teve De Teve, te. vai fazer o um bolo, né? Pro aniversário? Uhum. A gente vai fazer O okay. que? Aí tu vai fazer o bolo, né? Uhum. Fala assim pro pessoal, bora lá? Vai, fala assim, vamos lá? Vamos lá. Diz aí, ó, o que tem no bolo. Aí vai fazer o bolo agora, tem aqui dentro. O que é que tem aqui dentro? Manteiga aí, açúcar. Isso. Aí depois vai colocar o ovo, aí depois o leite e o trigo. Tá certo? Uhum. Vamos lá? Vai bater tudo, aí depois a gente volta, né? Uhum. Tá. Tá. Tá batendo o bolo! Dança, dança enquanto bate o bolo! Que de casa. Bota agora, Malu hum. Tá, bota lá São quantos ovos? Três ovos Dança agora, dança Dança, dança Vai botar o que, Malu? O trigo o trigo e e depois leite. o leite, só mais essa, pronto, agora bota o leite, isso, tá bom, aí agora vai bater de novo, de novo, dança, mais trigo, nada, não. Só mais uma e agora bota o leite. Isso. Vai bater agora. Oh! Dança. <risos> Mexe assim, pra um lado e pro outro. Isso. Enquanto a tá terminando de bater o bolo, tu tá... Unta na panela. <risos> Pronto. Agora a gente vai colocar a massa do bolo na forma. Vai puxa o bolo assim. Isso. Isso. Isso. Calma. Ó, agora a gente vai botar o Nescau para fazer bolo de chocolate. Ih, cara! Pronto! Mistura, mistura! Isso! Boto. <risos> A parte de chocolate! Uhum. Vai botar e vai levar pro. Isso! Tá bom! Tá, bom botar? tá gostoso? Tá? <risos> Dá aqui um pouquinho pro pessoal? E, que gostoso! E agora vai pro forno! E agora a gente vai colocar o leite condensado aqui na panela pra fazer o brigadeiro. Tá bom, aperta. Uh! Tá bom. Acabar, e né? vai botar um pouquinho de De nescau Eu Eu... Pega um pouquinho do nescau E coloca aí Pronto vou mexer. Mexe Tá bom, E a gente vai levar pro fogo Pra fazer o brigadeiro Dá tchau aqui pro pessoal Tchau Até daqui a pouco okay. que quer fazer agora? Brigadeiro, olha aqui ó, tem o granulado O brigadeiro, e maluco tô roubando o brigadeiro! <risos> Vamos lá? Aham! Mexe, mexe! Direito, tu nem fez a bolinha direito! <risos> oh, que graça! Tem que fazer direito. T. Tá. Oh. quem T. É T. brigadeiro maluco? Aniversário de quem? De Teff De Tef. Mostra aqui pro pessoal Olha, vem cá Mostra aqui pro pessoal o que, que é isso Olha, o Brigadeiro de Malu tá pronto Deixa seu like E comenta aqui embaixo E o próximo vídeo vai ser da festa A festa de? Malu De Tef. A gente tá fazendo brincadeira pra, pra festa de Teff? Sim. Então a gente vai filmar a faixa de tef depois.